O magro é ingênuo, atrapalhado, muitas vezes beirando a burrice. O gordo é matreiro, sempre farejando uma boa oportunidade de se dar bem. Normalmente se aproveita do magro para isso. Contudo, falha como sempre. São amigos inseparáveis, às vezes por interesses, mas normalmente andam juntos porque um precisa do outro para existir. O magro é ingênuo demais para este mundo cruel. O gordo é cafona demais para os padrões de sua época. Como pode um esqueleto representar um gordo? Mais do que representar uma forma física, a dupla Sense e Papyrus se inspirou fortemente nas dinâmicas das duplas clássicas dos filmes de comédia em especial o gordo e o magro, ou do inglês Stan and Ollie. Tudo isso dentro das limitações dos 8-bits que o jogo Undertale possui. Mas para quem já jogou ou acompanhou alguém jogar este título, sabe que sua especialidade é romper qualquer tipo de limitação pois Sens e Páperos vão mexer fortemente com suas emoções, seja uma piada, um momento de comoção, momento em que eles expõem suas vulnerabilidades. Sten e Ollie fizeram sucesso nos anos 20 e 30 do século passado tendo seu auge cerca de 1937. Tendo em vista os anos em que a carreira deles obteve seu ápice, coincide com os anos entre guerras mundiais, também conhecido como American Way of Life, que tem uma enorme influência política e cultural no mundo todo, inclusive até nos tempos atuais. Mesmo após ser abalada pela crise de 29 e as demais crises cíclicas do capitalismo moderno. Undertale é um jogo que teve seu lançamento oficial em 2015, ou seja, quase 100 anos de diferença do primeiro filme de Stan and Ollie. Ambas as obras são produtos e produtores de suas épocas, com concepções e experiências diferentes. Entretanto, com a mesma estrutura narrativa, com personagens que compartilham traços de personalidades, temperamentos, momentos de ingenuidade e a boa e velha comédia pastelão, que é o que mais tem me feito rir ultimamente.